Olá, ah, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura, um vídeo de psicologia em um minuto, dois minutos mais ou menos para mudar o seu dia, para contribuir com a sua transformação. Então hoje eu vou falar sobre como lidar com comportamentos reativos. Já aproveita e se inscreve no canal aqui, beleza? Então é muito comum no nosso dia a dia nós vermos as pessoas discutindo, brigando, reagindo no trânsito, no trabalho, enfim, seja aonde for. Isso acontece muitas das vezes porque esse é um comportamento natural que nós temos de defesa para lidar com algo que nos tira do sério, para lidar com algo que nos ameaça. Então uma reação instintiva as pessoas demonstrarem essa agressividade para lidarem com algo que elas não sabem lidar corretamente. E aí, qual é a grande sacada nesse processo? É, muitas das vezes isso acaba criando um ciclo. Por quê? Imagina que alguém... Lembra daquele momento que alguém gritou com você e você simplesmente teve vontade de gritar de volta contra a pessoa, e a pessoa gritou, e cada um foi falando mais alto, mais alto, e você se descontrolou, a pessoa se descontrolou, enfim. Então, muitas das vezes, quando isso acontece, a gente acaba entrando nesse ciclo, né? E o principal é que, às vezes, a gente, não sei se já aconteceu com você, mas com minha vida aconteceu muito, de eu estar tranquilo e uma pessoa vir realmente exaltada, enfim, e acabar me tirando do sério. E aí eu aprendi uma coisa muito bacana, que fez toda a diferença para mim e eu acredito que vai fazer diferença para você também se você passa por isso, se você vive isso ainda hoje. Que seria ter o autocontrole para você é simplesmente ser o protagonista da situação. Como isso funciona? Imagina que alguém vai vir gritar com você seria instintivamente a nossa resposta natural, o nosso mecanismo de defesa a gente a gente naturalmente a gente está programado para reagir para é, enfrentar confrontar a outra pessoa e aí, quando você domina si próprio, quando você consegue encontrar é, a consciência nesse momento você consegue atuar como um protagonista como simplesmente é, ouvindo a reclamação da outra pessoa, silenciando e respondendo numa frequência vocal, Diferente da outra pessoa, respondendo de uma forma mais serena, de uma forma tranquila, de uma forma onde você vai conseguir é, não vibrar na mesma frequência da outra pessoa, mas onde você vai conseguir simplesmente mostrar serenidade e tranquilidade. E algumas pessoas às vezes podem perguntar, ah Daniel, mas caramba, isso é muito injusto, eu poderia muito bem gritar com outra pessoa, vou deixar outra pessoa, como assim outra pessoa gritar comigo e eu vou ficar simplesmente falando com tranquilidade? sim. Simplesmente sim. Porque quando você faz isso, você consegue ser o protagonista de verdade, você consegue contornar e dominar a situação é, pela não reação. É, é, a, acontece que se a outra pessoa parar para refletir, você vai conseguir contornar a situação, você vai conseguir... É, se tornar o dono da situação, o protagonista da situação, e a outra pessoa vai perceber é, que ela está exagerando. Se não, no momento, naquele momento, é, depois ela vai simplesmente perceber. Né? Existe uma, uma questão que é, todo o seu ele vai ser usado para outras áreas da sua vida. Então, se você consegue contornar esse tipo de situação, é muito provável que você se torne protagonista em outras áreas da sua vida também. Então... Caso você simplesmente reaja a tudo, você simplesmente vai ser uma pessoa que vai reagir a tudo que acontece com você, independente do que seja. Independente do que seja. Então, essa é uma dica sensacional de autocontrole para que você possa colocar em prática na sua vida. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, muito desafiante, em que várias pessoas muito provavelmente vão ser injustas com você. Mas é uma técnica sensacional para que você possa começar a colocar sua mente num, num outro tipo de frequência, num outro tipo de mentalidade. Isso vai fazer com que você é, passe a ter um controle, um autocontrole muito maior e você vai ter realmente ganhos muito grandes na sua vida. Eu posso te garantir que a partir do momento que você começar a vibrar sua mente numa frequência diferente, você vai ter ganhos enormes na sua vida. Então, se você. Curtiu? Se você gostou dessa dica, uma dica simples, mas porém muito poderosa, clica aqui em curtir, se inscreve no canal e eu tenho certeza que se você colocar ela em prática, você vai ver realmente muitos mudanças acontecendo, você vai se tornar protagonista em diferentes tipos de situação. Espero que você tenha gostado, essa foi a dica do vídeo de hoje, espero que você esteja comigo mesmo, no próximo vídeo e, enfim, é isso. Um grande abraço e tchau, tchau!